Olá, feliz ano novo. E aí, quais são as suas expectativas? A Arbol Vital está aqui esperando você. Participamos de vários congressos para trazer algo novo para você. Então é isso aí. Estamos dada juntos, que vai ser um ano de sucesso para mim e para você. A Arbol Vital agradece a todos os amigos, a todos os clientes e a todos os parceiros. Que esse ano que se inicia, seja repleto de sucesso para todos. Arbovitae, farmácia de manipulação.